confissão que provoca a sua verdadeira libertação cheguei diante do juiz, confesso, saio preso cheguei diante do juiz me explico, saio livre chego diante de Deus me explico, fico preso chego diante de Deus confesso, saio livre eu acho que a gente pode trazer um, uma ponderação para o direito penal pastor o nosso direito penal poderia aprender um pouco com isso porque o nosso direito penal e o brasileiro, né? Claro, é, é onde eu atuo. Ele não estimula a confissão. A diminuição de pena é pequena. Então, você tem uma pequena diminuição de pena. E o direito penal brasileiro permite o réu mentir. Porque nós não temos o perjúrio, uhum. nós não temos aumento de pena pelo perjúrio, né? A testemunha não pode mentir, mas o réu pode mentir. Então, é um sistema que estimula se explicar.